Então a ideia vai ser essa, ó. pro Lá menor, tá? pro Dó, é, pro Fá, a gente vai fazer a nota de passagem fechadinho Pro Dó, vai ser com nona, com essa ideia do arpejo também, beleza? E o Sol aqui, ó. vamos ver como é que vai ficar Beleza? De novo, ó. Ok? Então aqui eu estou mostrando para vocês algumas aplicações, tá?